Já teve vontade de comer uma sopa quentinha naqueles dias frios ou até mesmo no meio da tarde, quando bate aquele desejo por algo salgado? Mas aí podemos nos deparar com a falta de ingredientes em casa ou com aquela preguiçinha de cozinhar. Foi por isso que as sopas instantâneas acabaram virando itens de bolso, principalmente pela sua praticidade. Porém, a maioria delas não fornecem vitaminas nem minerais e não cumprem com a quantidade de macronutriente, como proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico, que são necessários para uma refeição balanceada. Além disso, elas podem trazer ingredientes nocivos para a saúde. E foi pensando em entregar algo com essa praticidade, mas realmente nutritivo, que desenvolvemos a linha Soplift Essential Nutrition que fornece uma refeição balanceada, leve e rica em nutrientes essenciais para o corpo. Acompanhe o que você encontra em cada sabor. Soplift frango com batata doce é uma saborosa combinação entre o tradicional e o que há de moderno na nutrição. Adicionamos 16 gramas de proteína e, desse total, 12 gramas são de peptídeos de colágeno. Contém também vitaminas ativas e minerais quelados. Tudo isso para oferecer uma opção poderosa, saborosa e muito nutritiva. Já a Soplift Batata Baroa com Couve contém 10 gramas de proteína isolada da ervilha, batata baroa natural na forma liofilizada, flocos de couve liofilizados, óleo de coco, sal rosa do Himalaia e fibras prebióticas. É uma opção nutritiva, proteica, 100% vegana e super cremosa. Agora imagine tomates orgânicos associado a cúrcuma pura, alho poró e temperos naturais. O resultado é uma riqueza nutricional com sabor delicioso. Nessa opção de soplift tomate com cúrcuma, cada porção fornece 10 gramas de proteína isolada da ervilha de fonte 100% vegetal. As porções dessa versão de soplift contém cúrcuma padronizada em 95% de curcumina, ou seja, contém uma poderosa ação antioxidante e anti-inflamatória. Quando você pegar uma soplift na mão, coloque uma atenção especial na lista de ingredientes você vai perceber que os nutrientes fornecidos são de origem natural e criteriosamente selecionados, e que as vitaminas e minerais são de alta qualidade. Além disso, não existem substâncias químicas para realçar o sabor, pois temos um cuidado único para que a soplift combine sabor e nutrição. E uma dica do chefe, se você estiver em casa, a soplift pode ser preparada na panela de uma forma simples e rápida, mas deixando cozinhar um pouco mais tempo. E você pode finalizar ela com um toque de azeite e sal a gosto. Ficam deliciosas e com gostinho de sopa caseira. A minha favorita é a soplift tomate com cúrcuma. Conta aqui pra gente nos comentários qual é a sua favorita. Se você gostou de saber mais da nossa linha de sopas, então curte, comente e compartilhe com seus amigos.